Olá galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos aqui novamente com The Evil Within. Estamos no dia 1 de julho de 2021 E vamos continuar com a nossa campanha aqui no canal Se você não me conhece, meu nome é o Anderson Seja muito bem-vindo Não se esqueça de seguir a página, de curtir a página, de compartilhar com os amiguinhos E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar aí recebendo Porque você está ligado que as redes não enviam as notificações, né? Então fica ligado também estou nas redes sociais, é só procurar por Pixel Quebrado, só me seguir lá que a gente fica e bate um papo, tá bom? Uh, a gente já começa já, já, deixa eu só fazer aqui um Paranauê da Brisa Eterna e aí a gente já vai para aquele esquema do terror. Cadê aqui? Aqui e aqui. Olha lá, Thales, amigão, valeu pelo like, bora lá. Uh, tá. Mano, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Não era pra estar aqui Que estranho, meu Não, vamos, vamos, vamos voltar pro Pro objetivo Esse gato que tá miando, mano Cadê o espelho? Vambora Mano Era... Que estranho, eu não lembro de estar aqui não, cara Vamos ver o que é para fazer área é... da prefeitura, área residencial, medula Eu estou dentro da medula Fazer que que é isso aqui, investiga a ressonância da Mobius que é isso aqui, ponto de salvamento. Vai tomar pra cá, cara. Eu tô meio perdido aqui, mano Mano, mas era pra eu estar aqui dentro, não era pra... Deixa eu ver... Missões... Missão... Cara, cadê essa missão? Área ah, é Residencial... Medula... Bom, vamos vamos ver aqui, cara. Deve ser a prefeitura. Tem que deter esse cara e salvar a Lily. Mas não dá para ir por baixo dos dos túneis, né? Nossa, vamos com no capítulo 5. Eita, mudou tudo, cara. Não sei se tô pronto pra isso. Entre na prefeitura e pro... posso. Voltar agora. Onde é a prefeitura? Aqui. Onde é a prefeitura, mano? prefeitura Entre na prefeitura Bom, deve ser ali, né? Só pode ser lá. Caraca, mano. Que estranho isso aqui. Aí não passa aqui. Opa. Nossa Não perde por esperar, O único que levou o Lily Ele deve ter tirado essa foto naquele depósito Aguardando você Então, ah, beleza Nossa, velho Marcelo, obrigado. Mano, que, que, que, que parada é essa aqui em cima, cara? Caraca! Tem um olho gigante ali, mano. Olha isso. Nossa! Merda! Nossa, mano. Vai, filhão. Calibre 12. não entra. Ele perdeu a, ele perdeu a arma? Mano, que movimentação horrível desse maluco, cara Carlos, obrigado pelo like. <risos> o que aconteceu? <risos> Mano do céu, que treta. Isso aqui não, aqui. É de choque isso aqui? choque explosivo Vamos lá. Tô ferrado aqui, hein? O que é isso aqui? Arpão... Caiu uma cabeça. E no chão. Caraca, velho. Que fita louca. Maluco. Vamos catar as brisas aqui. Ela até que não foi tão difícil, né Mas Dá aquele medo, né Cheio dos brugnites aqui, ó Não dá pra pegar isso aqui, não? aqui, né? Opa. Aqui tem um explosivo aqui, ah, que seria uma armadilha, ó. Aqui lanterna, ó. Oh, isso aqui poderia dar choque nela, né? Deveria ter feito aqui no esquema na. na... Quem é esse cara, hein? Quem está aí? Tá tudo bem. Harrison, é? Né? Não sou um deles. Uh, quem, uh, quem é você? Não se preocupa. O Anil me mandou. Uh, pensei que eu era o único que sobrou. Tô procurando o um núcleo. Cadê ela? Ela tá aqui? Uh, segundo andar. O emissor de campo estável. Emissor? Pode esquecer. Eu tô aqui pra encontrar o um núcleo. Você deve ligar o emissor. Ele vai estabilizar o ambiente. Sem ele, Union vai entrar em colapso. Daí o núcleo não vai mais importar. Ligue-o. Vai afetar o poder dele. Poder dele? Quer dizer... Pegue isso. Use para ligar o emissor. É, é Miles Harrison Deu esse comunicador para você antes de morrer Aparentemente ele pode ser usado Para ativar o emissor de campo estável Bom, bom pra caramba, não entendi nada Outro membro da equipe abatido Queria ter conseguido mais informações Não se preocupa, Lily Ainda vou achar você Encontre ativo emissor de campo estável Pode, pode deixar, com certeza Cheio. Aparentemente. Que o que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Beleza. Bora lá. Das indisponíveis. Olha que maravilha. Não tem nenhum save aqui, mano 977. Problemas estruturais. Bom, então não vou ler não. Opa! Ah. Ih, cara. Opa, tem um save aqui. Boa! Vamos substituir. ver o que dá para criar aqui, é, balas de pistola já estou até o último, cápsulas de escopeta Já está no último, precisão, beleza, pirote, pirote de fumaça, de explosivo dá para criar Beleza Carpão, seringa, kit médio. Tá. Melhora, melhoraria. Eu ia falar melhoraria. Vamos lá. Vou dar uma calibrada na escopeta aqui. Quanto que eu tenho? Ah, só tenho 60, meu rei. Não dá pra fazer nada. Deixa ah. quieto. Vamos descer aqui pra ver. O que eu não gostei desse jogo é a câmera, cara. Ele roda muito lento. Eita, é o modus operandi dele, ele tá por aqui. cara que lugar hein ah vamos ver aqui é a prefeitura né né tipo só não vai assistir isso nossa que... mano com certeza ali tem que ter cara de ser um portal ali hein que que ele risca o rosto das mulheres Mesmo sendo belas, algo nelas parece estranho. Você tem a sensação de que deve tomar muito cuidado com seus espinhos. Beleza. Obteve rosas. Tem que ativar uma parada aqui, né? Eu vou ter que colocar isso aqui, nessa mulher, quer ver? Vou colocar o colar. Eu acho que tem que E aqui colocar a rosa Quer ver? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Não, os quadros não tem nada. Acho que o esquema tá com ela aqui, hein? Não entendi. fazer acho que tem que virar ah pera aí ver aqui que vir aqui vem aqui que ver o que é isso essa câmera é tão antiga deve significar alguma coisa ajustar o foco Nada O que é que eu não tô vendo? Opa. Eita. Eita, pega merda. O mesmo vestido valeu, dirceu. Obrigado. Ué, tá? Tirei e aí, faz o quê? Aqui hein? tá tirei a foto ah, a investigar. Ué, será que tem que virar um pouco mais, cara? olhar os quadros aí. Nada. Nada. Nada. O que é para fazer, cara? foto tirar foto pronto e aí acho que tem que sair daqui né não sai Eu vou... Vamos virar o boneco. O... O... não tem Eita Ela tá olhando pra frente com a mão e a rosa do lado. Que não tem nada. Tem que tá virada para Tem que deixar bem reta. E aí, Alex, beleza? Deixar bem reta. Vamos lá. Assim, será? Vamos ver. Acho que é verdade. Cara, mas... Tava... Oh, Ai, ia, ia ficar aqui até amanhã aqui, Alex. Valeu, cara. Obrigado, hein. Que da hora, né, mano? Eita. Quer ver que fechou aqui? É. Claro. Cheguei chegando. Fala Otávio. Beleza, mano? Aprecia, aprecia a arte. Cara, uma coisa que eu sinto falta nesse game aqui é é isso aqui, ó, é fazer é fazer tipo a volta instantânea, sabe? Ai, caramba, que susto aqui, mano. Valeu, Otávio. Obrigado aí pelo like, meu rei. Tamo junto. Tava torta. Eu é. me lembro disso. Tava torto também. Vamos investigar. Apreciar a arte. Tudo bem. Com tanto que me aproxime de você, vou fazer seu joguinho. Eu acho eu acho as viradas dele muito lentas, né? De câmera, né? Ah, quem inventa essas coisas? Só psicopata, né? Simples. Não tem que olhar uma, por uma é Mas tem... Essa volta tem 60. Esqueci o comando. Vendo as configurações do game. Rapaz, eu não achei isso aí não, viu? E olha que eu procurei isso aí. Deixa eu ver. Controles. Eita. Aqui. Giro rápido, habilitado. Mas, mas, mas como faz? Alternar habilidade e realizar giro rápido, 180 graus. Ah, mas, mas como é que faz? Definir configuração. Não, cancela tudo. Check it. Ah, relaxa. Depois eu dou uma olhada no Yu. Tá funcionando, mas o pêndulo parou. Uhum. Fechar, né? Tem que fazer aqui? Não sei, que será que eita? Que louco, mano. Só insumiu os quadros Cara. Ah, tinha que apreciar os quadros. Apreciar a arte. Não tinha me ligado nisso. É a Lily. Esse cara tá brincando comigo. Bosta. O jogo é muito bom, cara. Muito da hora o jogo, meu o gráfico da hora também. Que bom, Não tem nada. Você gosta de terror, Alex? Eita. Aqui, ó. Melhor jogo do Game Pass atualmente. Muito bom. Eu, eu não tinha jogado o jogo ainda, cara. Eu tive... Putz, caraca. Eu sempre tive curiosidade de jogar esse game. Mas é muito... tava muito caro na época, mano. Então eu não joguei. Eu acabei, acabei comprando o jogo. E, que susto, velho. Eu acabei comprando ele na promoção. Esse aqui, que esse aqui é o 2, né? Eu não joguei o primeiro. Arquivos qual console? Tô jogando no Xbox One outra. Mas o que é que ele quer? Será que eu tinha que ter olhado aquela foto? Né? Nossa Eu tenho que ir até ele? A cara tava tirando foto, cara Eu achei que ela tava armando uma Nossa Que escuridão, cara Isso aqui é muito louco, isso aqui, mano. Então, aqui tá fechado. Opa, que merda é essa? imagem, né, cara? Que da hora. Puta, que bosta. Mano, só não entra na água, cara, porque eu detesto água em jogo, cara. Nossa... Nossa cara, tem coisa errada aqui Nossa, vai aparecer Bota as armas no talo, no atalho. Assim fica mais fácil. No talo. Você acredita que eu não sei fazer isso, cara? Aqui. É, Defender um atalho. Ah, boa. Excelente. É aí por isso que é bom fazer live. Olha aí que maravilha. E aí, Farley, como é que você tá, meu rei? Farley, esse game tá um espetáculo, hein? Ah, de novo esse, esse, esse inimigo, cara? Nossa! Nossa! O que, que é isso que tá fazendo sombra? Olha que... Farley, esse aqui é o que eu tava jogando lá, Farley Deve o If, 2 destruir esses, esses bagulho aqui não, né? Rabis, rabis, o Rabiscado com garranchos e uma espécie de cartão sofisticado. É muita beleza para deixar nas ruas. Tive que expô-las. Eu gostaria de levar o crédito, mas é bom saber que há outros artistas aqui como eu. Se tem munição aqui vai ter inimigo. Tô tudo, já tá tudo cheio já. A porta vai trancar, é esse claro. Deve ser o que barulho é esse cara do céu? Autorização necessária. Conecte um terminal autorizado. Terminal? Deve ser esse comunicador. Reinicialização iniciada. Tudo bem, Farley. E você, como é que você tá. Caramba. Você anda me procurando há tanto tempo. Então eu vim. Mas espera. Não sou eu quem você procura, é? Não. É a menina. Eu devia ficar ofendido. Mas como poderia? Você não é a única pessoa que quer o poder dela. Tem outra, uma que merece muito mais Uma que pode oferecer Recompensas inimagináveis Desculpe Mas ofereceram mais que você Nossa ah. Frio Farley Medo Quantos graus tá aí? De você. Nossa É lindo Mas ainda inacabado Eu sou o Stefano E agora você é minha arte Filho da puta! Ah. Nossa, mano. Que merda é essa, cara? Oh. Essa minha bela, obscura. Só tá de brincadeira. 90 segundos para reinicializar o sistema. Oh. Oh. Aquilo tá impedindo o emissor de ser ativado. Hoş Corre, filho. Cinquenta segundos para inicializar o sistema. Não. Ah, errei. assim 30 segundos para iniciar o sistema Nossa. Corre meu tu. 20 segundos para inicializar o sistema. Oh. Corre, ah. eu não faço ideia, cara, do que seja esse bagulho. Nossa, mano, que parada é essa, cara do céu? Procedimento de estabilização concluído. Beleza. Salvei minha pele. Mas o que é que eu tenho que fazer agora? Se ele foi embora, não deixou. Lily aqui. Pra onde ele levou a minha filha? Vou avisar a Kidman sobre o que aconteceu Merda Talvez consiga sinal lá fora Saída é da prefeitura Caraca, mano, que bagulho Não tem munição aqui, nada Mas é muito louco, cara. Da hora. Aqui não tem nada aqui. Não tem nada. Bora. Aqui pra cá não tem. Ué. Não tinha essa porta aqui, não. Eu não lembro dessa porta aqui. Oh, acho que tem que sair fora, né? Bora. Opa, pega, pega tudo, pega tudo, meu rei, pega tudo, aí, boa, tem, tem um save, cara, tô no lugar errado, né? Não acredito que esses desgraçados usaram a Lily como experimento científico. E daí tem a cara de pau de me mandar aqui para limpar essa bagunça. É tipo uma piada de mau gosto. Mano, acho que eu tô tudo errado. Essa volta de câmera me irrita, mano. É muito lento, cara. do armário. Tá. Nossa, que rolê que eu dei. Quantos graus tá aí, Farley? Cheguei nessa saída. Cadê o malucão que tava aqui? Aqui tá com... Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Aqui tá com 13. Droga. O filho da puta ainda tá com a Lily. E agora voltei para esta Estaca zero de novo. Restabelecemos contato com o marcador, agente Kidman. Já era a hora. O transfira. Sebastian? Sebastian? Você está aí? Kidman. Finalmente. Você está bem? 17 tá bom. Aquele psicopata ainda tá solto por aí. Eu liguei o emissor e isso até pareceu desacelerar ele. Mas ele escapou. E ele tá com a Lily. Ela deve estar tá com medo e sozinha. Tenho que encontrar minha filha antes que alguma coisa horrível aconteça com ela. É mentira, né? A filha dele não tá aí, né? Tô Acho que elas estão usando ele Eu sinto isso Queremos encontrá-la tanto quanto você, Sebastian É Claro que sim Não querem que o precioso experimento fracasse E assim uma grande tragédia Desperdiçar todo aquele tempo e dinheiro Eu falei por mim Não pela Mobius. Eu Passei bastante tempo com a Lily durante os testes. Ela é uma boa menina. Não quero que ela sofra. Sei que as coisas estão ruins. Mas tenho fé em você. Precisa se concentrar para podermos salvá-la. Juntos. É. Tá certo, tem razão. Valeu pelo discurso motivacional, Kidman. Sem problemas. Mas agora precisa descobrir para onde ele a levou. Ele disse que se chama Stefano. Stefano. Entendido. Vou ver o que consigo descobrir e mando para sua sala. Tudo bem. Enquanto isso eu vou falar com o O'Neill. Ver se ele pode me ajudar a localizar esse psicopata. É um plano. Me avise se eu puder ajudar de alguma forma. nada, o e... inverno aqui tá 28 graus acima. Caraca. aqui okay. Boa sorte Valeu Tenho que descobrir para onde ele levou a Lily Acho que acabei de descobrir Ele não tá se escondendo muito bem É quase como se estivesse me provocando Bom, se é uma luta que ele quer É uma luta que ele vai ter Só tenho que conseguir chegar lá É, ele tá lá, lá em cima, cara Naquele olho O Neil, sou eu Tá online. Me diga que você achou o núcleo e tá voltando pra cá. Desculpa, o maluco ainda tá com ela, mas tenho uma ideia de onde ele tá. É, também tô vendo. Tô captando o sinal de novo, mas agora tá vindo do teatro, no outro lado da cidade. Tudo bem, pela medula de novo. <risos> Talvez precise de uma orientaçãozinha aqui. Deixa Olha... comigo. Como é que ele vai chegar lá em cima? Parece que ligar o emissor estabilizou algumas passagens lá. A saída D5 parece ser a mais perto do teatro não tenho certeza do que você vai encontrar lá, então tenha cuidado. A essa altura, nada me surpreenderia. Boa, começamos o capítulo 6, excelente, cara. Só que eu vou fazer isso aí amanhã, quer dizer, na semana que vem, né? Passe pela medula e procure a saída D5. Legal, cara. Que jogão, cara. Jogão, hein? Caramba, por que eu não joguei esse jogo antes? Bom, senhores, vou ficando por aqui amanhã... Quer dizer, amanhã não. Semana que vem estaremos de volta deixo aqui meu abraço pra vocês fiquem ligados, só ficar ligado na rede social, que aí a gente vai bater naquele papo legal, beleza? falei, aquele forte abraço valeu Alex, obrigado pela força, valeu todo mundo que passou aqui na live, é nós tamo junto, bom final de semana a todos vocês semana que vem estaremos de volta fui, valeu gente, obrigado, tamo junto e é só seguir na rede social, cara, a gente bate um papo, valeu